Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a palavra mágica para acelerar a lei da atração. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. E já deixa um like nesse vídeo para que ele seja recomendado e possa ajudar mais pessoas. Você gostaria de manifestar os seus desejos 10 vezes mais rápido? ou, melhor, centenas de vezes mais rápido? Se a sua resposta é sim, então assista esse vídeo e aprenda a Palavra Mágica para acelerar suas manifestações com a Lei da Atração. Esse método simples, mas poderoso, foi usado por todas as pessoas de sucesso, incluindo Albert Einstein. No mundo de hoje, todos nós queremos ser bem-sucedidos, ricos alcançar nossos sonhos e objetivos, parceiro ou parceira de vida perfeito, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, e a lista continua. Para alcançar esses sonhos, muitas pessoas estão trazendo inveja em seus corações, comparação, insatisfação e outras vibrações negativas para suas vidas. E elas fazem isso de forma consciente ou inconsciente. É por isso que, mesmo que progridam em uma área da vida, elas estão lutando em outras áreas. Você já pensou no que pode estar acontecendo de errado, ou o que é que falta para alcançar a paz e realizar todos os seus sonhos? A resposta é muito simples e se resume apenas a uma palavra, a um sentimento poderoso. GRATIDÃO Simplificando para explicar em termos de lei da atração, o que você sente, você atrai. Se você se sente bem, atrai mais coisas boas para a sua vida, e vice-versa. A raiz da prática da lei da atração, nada mais é do que gratidão. O sentimento poderoso que você alcança quando sente que o seu desejo já está realizado. Quanto mais você é grato, mais você atrai. A gratidão é um grande multiplicador. Quando você quiser atrair algo melhor em qualquer área da vida, seja grato por ela. Existem muitas pessoas excelentes e bem-sucedidas que praticam a gratidão e fizeram maravilhas em suas vidas. Albert Einstein, Oprah, Rhonda Byrne e muitos outros. Veja o que diz Rhonda Byrne. Quanto mais você usa a gratidão todos os dias, maior o bem que você trará para a sua vida. É tudo o que você precisa fazer para transformar formar completamente sua vida em todas as áreas e em todos os assuntos. Não há limites para o bem que você pode trazer para você, praticando a gratidão diariamente. Assim você aumentará e maximizará seu poder magnético para atrair uma vida além de seus sonhos mais grandiosos. Como praticar a gratidão? Primeiro, seja grato pelo momento presente. Pense em todas as coisas positivas que você já tem em sua vida. No entanto, a maioria das pessoas os considera óbvios. Por exemplo, o trabalho que você tem, a casa em que mora, a família que você tem, o corpo com o qual você é dotado, o ar que você respira para se manter vivo, experiências de turismo, Comece a ser grato por cada pequena coisa que você tem com você. Lembre-se do que você já desejou e tem, isso, e tem isso atualmente em sua vida. Mostre gratidão por essas coisas. Seja grato também pelas grandes coisas. Sua vida, sua saúde, sua família. Pense sobre sua vida e seja grato agora. Seja grato também ao passado. Pense em todas as coisas positivas que você recebeu no passado, seja dinheiro, educação, presentes, relacionamentos, conhecimento. Pense nelas e sinta a felicidade e a alegria que o universo te deu. Mostre gratidão também ao futuro. Seja grato por todas as coisas e objetivos que deseja alcançar como se já estivessem manifestados. Seja o mais grato e alegre possível, visualizando o que acabará por se tornar sua realidade. Deixe o como e quando ser cuidado pelo universo, e então antecipadamente e alcance tudo o que deseja. A gratidão transforma a energia negativa em positiva e acelera o processo de manifestação. Um mundo de ódio pode se transformar em um belo lugar para se viver, se estivermos inclinados à gratidão e positividade na vida. Assim que você acordar, a primeira coisa pela qual você deve ser grato é que você está vivo hoje. E então, diga obrigado aos seus sentidos, ao seu corpo através do qual você está vivenciando esta jornada na Terra. E diga obrigado por experimentar essas belas emoções de amor, alegria, felicidade. Depende apenas de você, viver essa jornada fazendo e alcançando o que deseja com alegria, ou apenas ficar preso em emoções baixas e negatividade. A gratidão, mu a gratidão muda a sua maneira de ver as coisas. Ela transforma a sua energia, potencializa o poder da lei da atração. Use a gratidão todos os dias. Bem, essa é a mensagem de hoje. Se você gostou, deixe aqui a sua gratidão. Deixe aqui um like, deixe o seu comentário e comece a aplicar este conhecimento. E eu tenho certeza que mudará a sua vida. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço.